Tô aqui fazendo mais um saque na Prime Media Olha só galera, vou sacar a produção de ontem né? É uma empresa que eu iniciei há 18 dias e coloquei 29 dólares Iniciei esse negócio com 29 dólares É o máximo que a gente consegue colocar dentro dessa empresa É a compra de um produto de 29 dólares Vou sacar a produção do dia aqui ó. Como é um negócio que vende muito a empresa fatura muito e ela faz uma boa distribuição de, de renda. Olha só, eu tenho 1.106 com centavos de dólares, tá? não é reais, é dólares. E vou sacar aqui em reais, ó, jogar para dentro da blockchain. Aqui a é minha carteira, observa quanto tem aqui e observa que eu vou apertar o botão aqui agora. Ó, só observa. Vamos ver se a empresa paga? Opa, já sinalizou que vai pagar. Vamos ver quanto tempo ela demora para efetuar o pagamento, galera. Observa ali, ó. opa, já pagou a produção de ontem galera Olha que bacana, mais de 4 mil reais né, Da produção de ontem galera Que show, essa empresa paga e paga mesmo Aliás, todos os dias, à meia noite A Prime Media quita com todos Paga a todos sobre a produção que teve no dia Então a gente tem a certeza de estar iniciando um novo dia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 O melhor do entretenimento no conforto da sua casa.